Como começar uma criação aí de codorna, para você que está chegando aqui agora, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao canal. Nós estamos sempre aqui trazendo dicas né, de plantas, como cultivar plantas, como ganhar dinheiro com plantas. Mas hoje eu quero mostrar para vocês é, como começar a criar codorna aqui nesse pequeno espaço meu aqui, né? de 30 metros quadrados, de 10 por 3, eu cultivo as minhas plantas, como você sempre me acompanhou aí, você vê, mas hoje eu quero mostrar para vocês que agora eu comecei, né, além das minhocas californianas que eu estou é, criando também em caixa de isopor, eu também aproveitei esse pequeno espaço para criação de codorna, nós estamos já com 10 codorna já estamos ampliando o espaço, aqui dá para vocês ver o espaço né que eu estou aqui ampliando, aonde eu estou fazendo aqui quatro divisórias para criação dessas codornas, embaixo aqui vai ser duas divisórias, cada divisória com 15 codorna na parte de cima são duas divisórias também cada divisória aí com 15 codorna. então nesse pequeno espaço aqui nós vamos estar criando 60 codorna e com espaço embaixo para mais 30, então nós podemos criar aqui até 100 codorna nesse espaço de 1,50 por 1 metro e mesmo assim ainda tem a bancada para você ter acesso a essas codornas com facilidade e elas não molhar então dá para você ver aqui que é um um pedaço de telha aonde eu fiz né esse essa estrutura e aqui está a nossas codornas aí já dez codornas aqui nesse espaço aonde nós estamos ampliando aqui está fechado mas aqui vai entrar uma tela aqui embaixo também vai entrar uma tela nós ainda temos né Aqui o último andar, então são três andares com mais de 100 codorna aí, que você pode estar tá criando, que você pode estar tá aí produzindo, né? Ovos, esterco, que nós aproveitamos e utilizamos o esterco dessas codornas aqui nas nossas plantas. Nós temos também a codorna que nós podemos é, consumir aí no nosso dia a dia. Nós podemos vender essas codornazinhas para corte e além disso os ovos. Então é uma dica bacana, uma dica simples, legal para você ganhar dinheiro em pequenos espaços. Se você ainda não me segue, aproveita aí, começa a me seguir, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo pessoal, com esse espaço aqui cheio de codorna, beleza?